Bom dia, estamos no aeroporto e you fiz o bloco com o meu telefone e com a minha câmera. She my medical, she like my baby mama, know how to take care of me, give my baby problems, you gon' regret everything, so I let it know, gotta let it know, can't do the front, door. I'll be ready for, it. and if it's what you want, I'm gonna give it to you, Yeah, promise, I'm gonna give it to you. A gente tem é um barco de passadas, bem easy, como vim assim, tudo confortável, só que que aí nisso também, a Mocho vai viajar e acho que ela estava cá no aeroporto, portanto vou ver onde é que ela anda. Encontrei a Mocho, como eu estava a dizer há bocadinho, Meu ela também vai viajar já. Ninguém merece, ela é muito a cara. bonita. Aqui, é eu... vai para onde? Polónia. Muito fixe. E eu vou para. a Nespresso, expresso. cafezinho. Bem, vamos conversar um pouco e depois temos que ir embora. Portanto, não <risos> Bem, malta, entretanto chegámos, vim aqui para poder filmar melhor. Foram muito queridos, que receberam-nos aqui, não estava à vontade e cheguei e muita gente estava cá. Um, agora vou ao quarto deixar a, a mala, vou pôr só umas calças e vou viajar. Uau, olha que lindo. Depois vamos por aqui, temos o quarto, o quarto é pequenino, mas querido. E aqui temos a casa do banho. E é isto. Desculpem, devo ter causado algumas. Náuseas, com tanta voltinha com a câmera. Entretanto, vou partilhar com vocês como é que eu organizei a minha mala, porque eu achei que organizei muito bem. Pus, tipo, os meus looks todos dentro de saquinhos. Este é o das, tipo, cremes e não sei quem. Então, um assim num saco de plástico. Então, pus, tipo, noite do dia 21. Dia 22, estão a ver? Isto é daquelas fitas para pintar a paredes, honestamente. Depois tenho aqui uma por baixo que é, tipo o se não apetecer, não se percebe minha é feia, tem uns ténis, muda, a minha maquilhagem, obviamente, porque nós como vamos, estar sempre a mudar de sítio, no fundo eu preciso de ter tudo o mais prático possível, tipo só tirar, e eu acho que não trouxe nada planeado para agora, porque agora estou assim, então como não trouxe nada planeado, vou à bolsinha, se não apetecer, vou ver o que é que há. Então, fica pronta, como vem. Olha este topzinho branco, muito lindo, com este blazer. Não era isto que eu tinha planeado, mas pronto, fui para nós, a gente. Ah, eu vou assim, trouxe esta mochila porque é mais prático que uma máquina de turar, que eu do lado entre assim. E pronto, vamos agora ao almoçar. Temos então, então um esparguete com tomate, com ótimo aspecto. Aqui temos um risoto, também com a tua cara. Não venhas ao prato das outras pessoas, deixa-te Deixa estar... Vá, o que é que estás a... Divo mesmo tartar, mesmo não mostras isto a vegetarianos, por favor. Estou a ficar para a comer. Estão bem, mesmo? morto. Sim, também tem muito boa cara e aqui risoto. Ótimo. Bem, voltei. Aqui estamos na Estação Central, belíssimo centro de Milão. Ainda não disse o que é que vim cá fazer, vim cá com o Nespresso. Está uh, aqui a Raquel Estrada, a Filipe Gomes e a nossa equipa de filmagens e de fotografia porque nós viemos cá para o lançamento de novos cafés e, e pronto, vou brotar tudo com vocês! Malta, chegámos aqui, está é imenso nossa só que lindeza! Bem, entretanto, aqui não tenho luz nenhuma, mas eu vou assim com este casaco, com esta saia. E já vos mostro o look completo, que agora já vesti o casaco, foi estupida, já pus as luvas e tudo. Temos de estar lá em baixo às 5 para as 6 e já são quase, são quase 6, portanto vou descer. E já vou partilhar com vocês. Bem, entretanto, vim sem câmara agora, porque já não tinha espaço na minha carteira. Eu vou assim, já vos mostro o meu look. Acho que está giro. Vejam só que giro, já vou mostrar porque isto não dá para mostrar assim, este cantinho aqui dentro, esta qualidade de à ah, noite não sei se é assim tão fixe. Mas agora vamos ver um, como se faz um cocktail com o um café Napoli, temos aqui um expert e eu vou partilhar com lá Eu os filmei, meu maluco. Vou mostrar-vos agora. Meu cabelo está super giro. Eu fiz um. <risos> Isto parece super presunçoso, mas. Eu fiz as nuances na Murcho esta semana e, e hoje tive tempo de manhã, porque não tive um bebê, para cuidar. Então tive mais tempo a dedicar ao meu cabelo, à minha maquiagem. A minha maquiagem, por acaso. É nojento dizer, mas esta maquilhagem vem comigo desde de manhã. Eu fiz apenas um retoque no Elan, pus uns brilhantes, só para dar-se um, um arte de sua graça. Amanhã vamos para Roma, portanto, amanhã às 8 tenho que estar lá embaixo prontem e de pequeno almoço de tomado. Portanto, amanhã a Dida acordar cedo. Neste momento são aqui quase meia-noite. E pronto, massa, é isto. Até amanhã. Bom dia! Bem, ontem desliguei este vlog, lindíssima, e hoje eu apareço assim. 7 h uh, um quarto, Tenho, queria sair do quarto às 7h30 e, uh, e tomar um pequeno almoço, porque às 8 temos que estar prontas. E, e pronto, vou agora marcar no um instante Vou ouvir um bocadinho de podcast. Já vos mostro o resultado final da minha marcaria, mas talvez então, a minha pele está super atacada com eu um, Imaginem, algumas são marcas, outras são barulhos. Tinha uma barulhinha aqui, outra aqui e outra aqui. São os outros barulhos que eu tenho. O resto é tudo marcas. É muito chato, mas pronto. Vou agora fazer a minha maquinagem antes e já volto. E aqui há a luz. Pronto, maquilhei-me, arranjei maquilhei, o maquilhei, meu cabelinho. Acabei de fazer a mala. Vamos agora embora. Finalmente, finalmente não. Vamos agora embora, vamos em direção a Roma e vamos todos os países, muitas pessoas, estamos aqui na estação central vamos ver. Olha ah, esta malta toda, que não sei super rápido, bastante o meio, senão nunca mais saíamos. que não seria uma cidade nada de gira depois fomos para a lá. Decidi fazer aqui umas perguntas rápidas às meninas uh, portanto vamos ver o que é que vai sair daqui <risos> Mensagens <risos> ou falar? Mensagens Dia preferido da semana? Sexta-feira uh, Sábado A cidade preferida de Portugal? Portugal. Lisboa Porto uh, Alcunha que os vossos pais vos costumam dar? Que é a linha. A Quicas? kikas. kikas? Última música que ouviram? Last Shadow Puppets, The Age of the Understanding. É que eu tenho que pôr. É do Stories. Sim. Falar todas as línguas do mundo ou serem capazes de falar com animais? Uh, falar falar animais. com animais. A festividade preferida. Uh... Então, não, não, não, passar janeiro, passar janeiro. Santa António. Viva Santo António, viva. Santana. Santana. viva. Santana. Quanto tempo demoram para se arranjar de manhã? Ah, é pouco. Uh, eu preciso de 30 minutos para longe. 30 minutos? Esse rolinho, quanto tempo? Um já acontece quando Já, é, acontece? Tempo já está. Começou é. a falar. Já, já, já acordas assim? Já acordas assim, é. De 1 um a 10, quão boas condutoras vocês são? 10. Não tenho carta de condição. Pronto, malta, acabámos. Obrigada pela vossa participação neste vídeo. Foi espetacular. Obrigada a nós. Estamos a chegar a Roma. Ela dormiu muito. estive a dormir. Estive hum? a dormir, certo. como vocês podem ver. Estive a dormir, fez ela muito bem, mas não aproveitamos tanto estas viagens. chegamos a Roma. Malta, chegamos temos a passar pelo Eu é tenho que ir. vamos a almoçar aqui este restaurante que é o imensa. não sei o pronto tem é este nome aqui, tem cara as caras vão nos as duas agora temos Covid, my baby you gonna regret so I let know, front, Whoa, I'ma give it to you, yeah, promise, I'ma give it to you Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while But it's your style, so something must be up keeping you down You a queen, that must be heaven sent Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt Honestly, I'm used to throwing wishes in a well My conscience tells me that I could have helped without fail Actions speak louder than words, and that's a lesson that I learned all by myself Acabamos agora mesmo de almoçar, estava maravilhoso, não estava flipa? Estava tudo ótimo, Eu deixo aqui algumas imagens para vocês verem Ah, incrível, incrível, flash com este dia... Chegamos Chegámos à Piada na Vona. Eu estava a comentar que isto lembra imenso o gui que eu ofereci Esta viagem a Roma e nós viemos em 2010 Nem acredito que já fez 10 anos que nós estivemos aqui E foi muito giro Por isso, faz me imenso Quando nós viemos os dois Percebeiro e disse-me se deseves Depois vejo Lembrei-me logo quando nós chegámos aqui. Isto lembra muito Verona esta parte aqui. Ali na, na Praça Central de Verona também há muito estas, estas varandinhas, estas coisas, fica muito querido. E pronto. Veres. Vamos agora ao hotel. Vou pôr isto tudo a carregar porque eu sem a meter. Portanto, chegamos ao meu quarto. Olha que beleza! Vou-me atirar para cima da cama. Que susto, agora por postinho que tinha aquele ganho. Em 3, 2, 1. Ah, tinha que fazer isto, desculpa. Vou abrir a minha maleta. Tenho precisamente 35 minutos para estar lá embaixo. Portanto, vou-me apressar em espantalho. Até já! Bem, entretanto... <risos> entretanto, temos agora uma atividade surpresa. E hum, pus um glitter nos olhos, mas estou de lã. E estou quentinha, depois tenho mais uma camisola... Eu acho que nós precisamos ter um briefing mais certo, a saber que é que fazemos então, aqui neste então. momento. Então, claro vocês viram? Cazaques. Já, eu gosto muito de, e de eu pelo. agora. Até cá em cima. Mas eu vi ali casacos de pelo e tudo. Eu, eu também vi é que depois há de esta milhares. Milhares. é para ser -se, pipi, smart, oh, casual. smart casual. Smart casual. Think Italian. E depois temos uh, ali meninas com casacos de pelos, cabelos cheios não, de ondas, arreadas até não sei até. A sítios nós não vemos. Nós estamos aqui nesta piazza della Minerva e ficámos no hotel Minerva, eu acho. O teu era outfit, era smart casual Raquel. Hoje. Output transcript: Outfit? Tu também vais a dar tudo, não é assim. Não é nada, olha, tu sempre não trouxe roupa, dizes que? Ela não trouxe roupa. Ela não trouxe roupa. A sério? Isto não é nada! Isso comparado... é ah, o que é mais fixe, não, não tem que ser é assim. É, é gira. É Alves. Pronto, já fica. É muito gira. Aliás, é a peça que que assim, principal mas desse mas look. Pois, mas já viste cá uma malta de lancholas? Sim, eu, eu espero que ela não perceba o que o nosso briefing não está certo Também acho para que não justo -nos da Acho, com a acho da que a Elia devia dizer alguma coisa sobre isto Chegámos, não sei onde é que estamos, mas já os vou descobrir Esta senhora era a minha mais bonita na sua época. É. são gostos. Bem, estamos no Palácio Colô, né? Tenho que a pôr as imagens daqui. Isto é lindo, vejam só mais uma sala. Tipo, eu nem sei como é que é de filmar isto, isto, só ao vivo. Olha este teto. Meu Deus! Incrível, sempre, vejam só. Fiz umas stories aqui. Isto é lindo! Como é assim? Inacreditável. Lindo, lindo, lindo. Vou fazer umas fotos com isto. viagem, agora vamos a caminho de Nápoles Hoje de manhã atrasei-me um pouco a fechar, não, mas eu, a culpa não foi minha, foi a minha mala e fiz o eyeliner, horrível, este lado está assim e este está assim, está um qual e outro? lá. Aliás, hoje não tenho brincos, não tenho claros, não tenho nada, porque assustaram-me imenso ontem em relação a Nápoles, porque hum, dizem que é perigoso. E que não podemos andar com grandes coisas que porque... é rua a cantar para nós aqui no restaurante? So... Italiano. Italiano. Ah, oh, ele só quer ter para ti, <risos> Esse é parte de Portugal, velho. Oh, she's my medical. She like my baby mama. Know how to take care of me. Give my baby problems. You come with bread every day. So I let her know. Gotta let her know. Came her the front door. I'll be ready for. And if it's what you want, I'm gonna give it to you. Raquel, o que é que estás a achar de Estou a adorar, é incrível, surpreendentemente, é? é muito mais giro do que aquilo que tu imaginava. Ah, e estar um cenário tão negro que eu estava com um bocado de receio, porque cidade até bem gira. Também estou a gostar, por acaso. Gosto oh, E tu? O que é que estás a achar? Nápoles? Estou a achar espetacular as pessoas também estenderem roupa na janela como nós, não tem mais as cuecas. Ah, ali, pois está. E também eu não é onde nós tínhamos a alçar uma arquitetura fixe. E pô, uma cueca ali pendurada, está bom, está bom. <risos> <risos> did you i made you beautiful and strong this toxicity death me i feel the day you gone the most beautiful girl i've ever known find a way to you i swear there's no gelataria, aqui mentira futura Favos, e e pronto, os lados são ótimos. Parámos agora aqui para os E. Oh, Bem, malta, -tá. vamos agora conhecer Nápoles Subterrânea. E. Diz que é incrível. Portanto, vamos ver se realmente é ou não. Está toda a gente muito, muito entusiasmada. Eu... <risos> pronto, é isto. Portanto, um dia que venham cá, fica a dica. Diz que é muito giro. E vou deixar agora algumas imagens que podem ver aqui. Os ah, mesmo tipo ratasanas. A casa da unidade. A problema da unidade. Ai, meu Deus. Mas olha, isto para subterrâneo e estamos a subir um bocado, não é? Já sinto alguma dificuldade em respirar. Já estou a ficar stressada. Eu não fui capaz de descer até lá baixo. Isto é super labiríntico este sítio, este hotel. Acabou a descer até lá abaixo, fica com muito medinho. Ah, mas quando comecei a ver as escadas todas, ah, honestamente começou Fiquei muito assustada e antes de chegar àquela ah, tipo, parte de cima, aquele corredor, que acho que filmei. Ah, Começou-me quase a faltar ar. Aquele sentimento de claustrofobia. Portanto, assim que vi. O fundo das escadas... Virei costas, foi tipo automático, não pensei sequer, olha lá para baixo, não consegui, fui embora. Portanto, sim machete também, vi. para o hotel mais cedo, também. este cabelo, fiz uma nova maquiagem, assim com estes brilhos. Estou assim bem discreta, porque dizem que isto é perigoso à noite, não devia ter estes brilhos, nem este plástico. E pronto, uh, portanto não mexi, mas... Bom dia! Último dia em Milão. Até se conhece algo de vir aqui fora. Em Milão. Já não sei quantas anos também. Último dia em Altos. E o último dia desta viagem com a Anixpress. Tenho esta vista incrível. Então, 8 e 1 quarto, 8 e lá, são às 8h15, 8h30 já. Terminámos lá em cima, 8h30 já. Terminámos lá em cima, 8h30 e que tal este dia espetacular, este início de manhã tão bom, com esta vista de zorra. Olá! Pronto, vou tomar um pequeno almoço, se queira que uma fotografia. E vou ok, malta. um foto. Malta, pelo meu pequeno almoço, desculpem, porque estive a fotografar uh, com a Raquel e com a com Filipe. Mas agora, aquilo que eu tenho a dizer é que vamos embora! Eu já vesti o meu pijama e vou super confortável assim e, e pronto. Obrigada. Acho que nos vemos agora em Lisboa, estou morta para ver o meu bebê. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esta viagem. Não se esqueçam de fazer like, deixar aqui nos comentários se vocês gostam de vlogs e se... o que é que acham desta câmera. Não, não me pareceu nada mal. Porque para mim é muito mais prático usar o telemóvel, apesar dele de ficar cheio super rápido. Mas muito, muito, muito bom. Porque assim, pronto, posso gravar, só tenho que me preocupar com esta câmara e com a Laika. Malta é, é isto, vou assim para o aeroporto, já tenho a mala feita. Vamos agora só almoçar e seguimos. Beijos! E agora, senhoras e senhores, convosco. Mafalda Sampaio. Dá tudo, Mafalda. Dá tudo. Aquelas aulas de piano que os teus pais te pagaram. Anda cá, anda cá. Virou ah, ah, ah, pra, pra gente. gente. <risos> <risos>